Fala galerinha, eu sou o Norberto, esse aqui é mais um vídeo do canal Elefante Literário e hoje eu vim falar sobre um lançamento recente da editora Suma das Letras que é o novo livro de Stephen King, Depois. Primeiramente, uma característica muito forte que Stephen King tem é de, primeiro, escrever sobre crianças depois, escrever sobre escritores nos livros dele, como por exemplo, no caso de Misery pra ser bem simples aqui, e escrever sobre gente morta, né? <risos> cadáveres, Coisas de terror e tudo mais E nesse livro tem essas três coisas Essas três características O protagonista da gente é Jamie E ele vai contando diretamente pro leitor Como se quebrando a quarta parede A história dele desde que ele era criança Quando ele começou a ver pessoas mortas Pela primeira vez E em alguns momentos da história ele chega até a tirar onda Com o sexto sentido Dizendo que as pessoas fazem a ligação Mas não é bem dessa maneira A mãe dele trabalha no mercado editorial Ali de Nova York Que é um ambiente de trabalho bem difícil bem competitivo e eles estavam passando por alguns problemas, mas atualmente já estão bem. E daí a gente, né, os leitores, eu o leitor, a gente vai passando por todas essas fases da vida dele, até porque né, a gente acompanha ele desde criança e como essa relação dele com os mortos surgiu e vem acontecendo desde então. E também como isso influencia né, na vida dele e na vida da mãe, ali no núcleo familiar. Nos livros de Stephen King, geralmente as relações entre os personagens humanos são muito fortes, seja para bem ou seja, para o mal, quando é um bom relacionamento, são relacionamentos envolventes, emocionantes, quando são voltadas mais para o mal, são relacionamentos destrutivos, bem problemáticos, mesmo da maneira que a gente já conhece em outros livros dele. Nesse caso aqui, é para o bem. Jamie e a mãe são muito ligados, por só terem um ou outro né, desde muito tempo, eles sempre mostram essa preocupação com o outro, a mãe dele sempre está atrás de saber o que, é que ele está fazendo, se ele está com algum problema Do mesmo jeito, ele sempre fica se perguntando, se questionando o que vai ser da vida dele se ele não tiver a mãe por perto Aí o que acontece? No momento da história lá, eles estão mal das pernas, né, financeiramente E um autor muito importante que a mãe dele vinha publicando e estava para lançar o último livro de uma série, tipo... George Martin, hoje em dia, publicando <risos> A Guerra dos Tronos, que ninguém sabe para onde vai, né, as crônicas de gelo e fogo, né, isso. Daí ele morre e a ideia agora é que Jamie possa encontrar para poder falar com ele, pegar a história do último livro, a mãe dele publicar e eles voltarem a ficar bem. Eu achei particularmente que essa questão dessa história, desse autor morto, né, pela divulgação que o livro teve, pelo que eu vi, que ela teria um papel muito fundamental na história, mas tipo assim, <risos> não afetou em nada. <risos> em vez dessa história poderia ser tipo qualquer, literalmente qualquer outra coisa. Qualquer outra pessoa que tivesse morrido e Jamie tivesse que ido falar com essa pessoa. Porque é uma coisa muito. que afeta muito pouco na história, tá entendendo? Não, não ocupa.. Tempos e tempos do livro, acho que é um capítulo Ou até menos, se brincar Mas também tem a questão de ser uma marca do autor Envolver escritores Mas também tem a questão de Stephen King envolver escritores Ser uma marca do autor, né, não sei o que Então, tudo bem. Quando eu tava lendo, às vezes Eu pensava na minha leitura de Joyland Que, né, tem algumas características Em comum, coisas que se parecem Tipo, personagens jovens, é pessoas mortas ali, né De ser uma história que é de terror Inclusive, ele sempre fala, né, que é uma história de terror Não sei o quê, mas que não se aprofunda Nessa parte mais aterrorizante. Pelo menos até determinado ponto da história, né? Lá pra metade, depois na metade um pouquinho. E tanto que chegou um ponto que eu já tava querendo tirar várias estrelas do livro, porque... Tanto que o menino Jamie dizia Essa é uma história de terror, não sei o que Não, mas lembre, essa é uma história de terror Não, mas essa ainda é uma história de terror E tipo, eu ficava esperando o terror chegar e não chegava de jeito nenhum E de fato, terror, terror não chegou <risos> Mas a tensão do livro foi aumentando conforme a história foi acontecendo Até chegar num ponto que eu não conseguia mais largar a história Até porque também é um livro muito fininho, você pode ler num dia se quiser E ele tem umas características tipo mistura de gêneros Uma pitadinha de romance de formação, meio suspense, meio sobrenatural meio investigativo e pra quem já leu algumas obras de Stephen King né? pra quem já pesquisou, conhece um pouco da história dele com os livros e tudo mais sabe que os livros dele tem alguma ligação de vez em quando, e nesse livro aqui isso também acontece, tem uma ligação muito legal e inesperada pra mim com It, A Coisa que é um livro que tá bem aqui e que eu li no final do ano passado Começo desse ano, ou foi no final do ano passado? Acho que foi no final do ano passado Aí quando eu li eu fiquei, menino acredito Não, o que eu tô vendo aqui, tu acha? Se eu não me engano atualmente, atualmente no livro né, Quando o narrador conta a história Ele tem 22 anos E sempre tá reforçando a ideia De que depois ele aprendeu algo Depois alguma coisa muito importante aconteceu Pra, pra mudar a história dele né? Até porque ele conta no passado Ele diz, ah eu era desse jeito Mas depois aprendi, tal tá, depois E apesar do livro ser meio gore <risos> Meio nojento assim, algumas partes, algumas descrições que o autor faz. Ele tem um clima até que leve pelo narrador, não ser criança, né? Mas tá contando na, quando era criança, então ele tem umas piadas divertidas, uma relação legal. Então não se torna um livro pesado de terror mesmo, é um livro super tranquilo de ler. Inclusive, falando em partes ruins, não é a primeira vez na história do autor, e não foi uma vez só nesse livro que o autor descreve pessoas gordas de maneira muito depreciativa. É um fato que acontece nos livros de Stephen King e ninguém pode negar. Porque nenhum outro personagem é descrito de maneira parecida. Né? é escrito com termos depreciativos pejorativos desse jeito a não ser os mortos né? os cadáveres que são descritos realmente de uma maneira muito grotesca com todas as feridas, deformidades, não sei o que e às vezes eu lendo a descrição de pessoas gordas nos livros de Stephen King eu sinto realmente isso né? que ele descreve como se fossem deformidades inclusive antes eu antes que eu digo, <risos> antes depois no começo do vídeo eu falei sobre algumas características do autor e outra característica né? que é bem marcante dele, que está presente presente aqui nesse livro é ele escrever finais abertos. Esse livro termina a história que estava acontecendo ali. Né, termina assim, entre aspas. Mas ainda deixa pontas soltas, né? Questões em aberto pra quem sabe a gente reencontrar esse personagem em outras histórias, em outros mundos. Não, em outros mundos não. É o mesmo mundo, né? Sempre aquela cidade ali, aquela questão. Mas em outras histórias, quem sabe encontrar esse personagem novamente. Então é isso. Se você já leu depois de Stephen King, deixa aqui nos comentários pra eu saber. Se você não leu e tem interesse, deixa aqui nos comentários pra eu saber também. Se você, nenhum nem outro, deixa aqui qualquer coisa nos comentários pra gente interagir. Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal, se chegou até aqui aqui e ainda não é inscrito e mandar esse vídeo para seus amigos que gostam de Stephen King também, além de ficar ligado no que está rolando aqui no Elefante Literário, de vez em quando eu tô postando um vídeo. <risos> Valeu!